Uma consulta de fechamento de tratamento precisa ser eficiente para que entre esse pedaço e esse aqui do funil, né, o fundo do funil, para que não haja muita perda. Então vamos supor que a ah, hoje, Carla, eu fiz cinco consultas. Né, para eu fechar as cinco, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso realmente fazer uma consulta de fechamento eficiente. É, quantificar o número de agendamentos para consulta, número de consulta e número de clientes que fecharam. Isso é muito importante. Esses números são importantes e você tem isso no seu consultório. Né? Quantos agendaram esse mês para uma primeira consulta? Quantos realmente vieram no consultório? Né? Ou seja, então, quantos, quanto houve de perda entre esse ponto e esse do funil. Né? E o dos que vieram, quantos se tornaram realmente meus clientes, meus pacientes? Então, vamos supor, na né, Carla, então eu percebi que eu tenho uma média, o um índice de fechamento meu é de 60%. Então, de cada 10 consultas que eu faço, eu fecho 6. Tá? Vou colocar um, um exemplo aqui para ficar fácil é, de entender. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu quero fechar 100%, eu quero melhorar, eu estou com um espaço na agenda. Tá? Porque muitas vezes a gente acha que quando tem espaço vazio na agenda, é porque está precisando é, de captação de pacientes, de divulgação, aumentar o contato aqui aumentar o número de pessoas que entra em contato com o seu nome é divulgar divulgar mas será que você tá olhando para aquele que já tá chegando no seu consultório esse aqui ele tá quase já tá quase fechando com você ele já passou por todos por todas essas etapas aqui né então esse aqui também é importante que você planeje que a consulta de fechamento de tratamento eficiente. Então, tudo tem que caminhar junto. Porque muitas vezes, quando você mexe só aqui, você já consegue, eu já tive exemplos disso, já consegue preencher os horários que estão vazios na sua agenda. tá? Então, aqui, voltando, mil contatos, mil pessoas entraram em contato com com um anúncio seu, ou uma placa na rua, ou redes sociais, enfim, e 10 se tornaram clientes. Tá Carla, mas eu ainda tenho espaço na minha agenda, eu quero, eu preciso fechar mais. Você pode investir mais na divulgação, porque claro, quanto mais contatos aqui, mais agendamentos provavelmente você vai ter, mais pessoas vindo à consulta e o número de clientes vai ser maior. Mas se você também potencializar aqui o fechamento da sua consulta, isso também vai te trazer mais pacientes.